Olá rapaziada, eu sou Carlos Arruda, e vim hoje falar de alguns benefícios, que vão fazer você resolver seu problema de ejaculação precoce, e durar mais tempo na cama e surpreender a pessoa amada, assista até o final e vou lhe passar informações que vão mudar sua vida. Mas antes disso, se inscreve no canal e dê seu like, beleza? Vou falar sobre os benefícios do alho, que tem diversas propriedades interessantes para a saúde sexual. Ele tem ação anti-inflamatória antibacteriana, anticoagulante, e se atribui a ele, também, propriedades afrodisíacas. Suação anticoagulante, melhora a circulação sanguínea, o que pode refletir na ereção. Vários alimentos podem ajudar na ejaculação precoce, mas por ser um problema multifatorial, esses alimentos não são 100% garantidos, o que acontece é a união de alguns fatores, por exemplo, o orgânico e o fator psicológico ligado à ansiedade que controlam a ejaculação precoce. Se você realmente quer ser curado desse problema, vou deixar um link na descrição do vídeo, para você acabar de uma vez por todas, com ejaculação precoce. E ter noites mais satisfeitas e duradouras deixando sua parceira cada noite mais surpreendida com seu potencial. Obrigado e até o próximo vídeo.